A confiança é algo muito importante na vida do ser humano. Você tem confiança naquilo que você faz? As empresas de voo só pegam pilotos que tenham aproximadamente mil horas de voo. É um serviço de risco. Existem muitas pessoas ali que estão vulneráveis ao seu comando. E na vida do ser humano é a mesma coisa, precisamos ter confiança naquilo que fazemos e Deus pede que você tenha confiança nele. Ele é o verdadeiro piloto, ele é o condutor da nossa vida. Ele é que está aqui para nos levar nesta jornada rumo à terra da promessa. Mas precisamos confiar no nosso comandante. No livro de Provérbios, capítulo 30, verso 5, o sábio Salomão disse assim, Toda a palavra de Deus é pura, tudo é para os que confiam nele. Confie em Deus. Você pode contar para ele todas as suas inquietações, seus problemas. E ele vai te ajudar a superá-los. Ele vai te ajudar a ajustar as coisas que precisam ser ajustadas. E em breve herdarmos aquele reino que é a nossa esperança. Que no dia de hoje, sua confiança não esteja em você mesmo. Não esteja nas suas realizações, mas estejam em Jesus Deus te abençoe